Denis Meira, 6511, para fazer acontecer. O candidato a deputado estadual Aldenis Meira e o candidato a deputado federal Davidson Magalhães, ambos do PCdoB, fizeram nesta quarta-feira, dia 20, uma visita ao assentamento Vila Isabel, em Ibicaraí. No local estão assentadas 50 famílias de pequenos produtores rurais. É isso, estou aqui hoje na Vila Isabel, agradeço muito a associação, a todos os trabalhadores que reuniram para declarar apoio à nossa candidatura. Todos eles me conhecem, sabem da nossa batalha, da nossa luta, esse assentamento aqui foi um assentamento que eu... Vim para cá junto com eles, dormimos aqui debaixo de lona é, e essa terra foi conquistada. E hoje são 50 famílias assentadas. Aliás, 50 famílias assentadas aqui, mas temos três a quatro assentamentos aqui vizinhos, que ao todo são mais de 200 famílias que estão assentadas, que estão produzindo e gerando renda para suas famílias através do seu próprio suor. Participaram da visita o vereador Jairo Araújo, do PCdoB de Itabuna, e Carlos Alberto Garotinho, coordenador do Movimento de Luta pela Terra e do Território Litoral Sul. Foi o um momento de reencontrar amigos, velhos companheiros da luta pela reforma agrária, como Ednael dos Santos, que falou sobre o papel de Aldenis na defesa dos trabalhadores do campo e defendeu o voto no candidato. Desde 88 que conheço Aldenis. E a luta de Aldenis é fundamental para o desenvolvimento da região. Se a agricultura familiar não apoiar Aldenis e a nossa bancada, eu acho que não tem mais a quem apoiar. Porque esse é o fundamental, a gente apoiar quem nos apoia. Era uma militância da época que ele vivia ocupando terra junto com o um movimento, que não deixava a desejar. Sempre era a ocupação uma em cima da outra. A maioria das ocupações hoje são assentamentos, poucas delas a gente perdeu. E dentro dessa luta a gente tinha cesta básica, a gente tinha organização, tá entendendo? E dentro dessa organização foi o que levou ao Denis e outros que hoje é candidato, tá nesse perfil de brigar pela Câmara de Vereador, pela Câmara de Deputado e etc. Então eu tenho dentro de mim uma convicção que eu creio que o resto dos meus companheiros também pensa a mesma coisa, que a reforma agrária ela tem que ter representação. Durante a visita, também foi destacado o apoio dado pelos governos Lula e Dilma à agricultura familiar. Davidson Magalhães destacou que em 1922, o PCdoB foi o primeiro partido na história do Brasil a defender a reforma agrária. Isso em um tempo quando o latifúndio dominava o cenário e os direitos sociais ainda eram um sonho distante. O nosso partido foi o primeiro partido no Brasil a defender a reforma agrária. Sabe quando foi isso? Em 1922. 1922. Foi no século passado. né? Portanto, foi o primeiro partido a defender a reforma agrária. Nós somos o partido que mais... Tem pessoas que morreram na luta pela reforma agrária. Aldenis Meira chamou atenção para o fato de que os trabalhadores urbanos e rurais devem apoiar e eleger candidatos comprometidos identificados com a luta pelo povo mais humilde. O que eu queria dizer aos companheiros é o seguinte: essa, nós estamos numa verdadeira batalha e essa é uma luta de classes, é uma luta de classes. Então nós estamos lutando pelo poder, pelo poder na, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, no Executivo do país, do governo e, e o, as classes dominantes, os empresariados, os latifúndios, com certeza eles têm seus candidatos e eles vão bancar seus candidatos, Eles vão fazer campanha e vão botar dinheiro para os seus candidatos. E aí eu falo, eu falo a cada um de vocês. Que é trabalhador, seja você trabalhador rural, urbano, mas que é trabalhador Você precisa ter seu representante na Assembleia Legislativa Você precisa ter seu representante no Congresso Nacional E eu estou me colocando à disposição Estou colocando meu nome para ser representante das classes populares lá no Congresso Nacional Não vou comprar seu voto não Uma que eu não tenho dinheiro e outra se tivesse também não compraria porque não concordo Mas preciso que você vote em mim como se estivesse votando em você mesmo Porque eu serei o seu representante na Assembleia Legislativa oh, Vem a 5